em primeira pessoa pra ver o que tem aqui. Caraca, o que que é isso, mano? É isso aqui, velho. Tem um corpo! Uma roupa! A cabeça de uma mulher, que isso? Mano! Que loucura, cara! Vou sair daqui. Meu Deus, o que que é isso, cara? Vou lá pra cima, mano. Vou lá pra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 I do. <laughs> Ugh! <gasps> Stupid bitch ass. Sweet, Sweet Jesus! I'm gonna take- ah! oh! Oh.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 Você viu que tava a blusa da mãe dele ali? Eita! Eita! Mano, a facada me deixou com nada de vida. Sai, diabo. Eu queimei... Queimei seu túmulo. Queima! Queima! Queima, satanás.